Em um dos últimos paddock GP que fizeram, pessoal, nós fizemos um exercício. E se a Fórmula 1 tivesse de fato os 20 melhores pilotos do mundo no momento? Porque sabemos que não tem, né? Talvez você não creia que Nicolas Latifi faça parte desse grupo especial de 20 vagas na Fórmula 1, ou mesmo o Yuki Tsunoda, mas vai que. E se de fato a principal categoria do mundo tivesse os 20 melhores. Eu, Vitor Martins, Éverin Guimarães e Gabriel Curti vamos trazer agora em arte, especificando na tela, quem são os nossos preferidos. Eu vou começar com Éverin Guimarães, na sequência Gabriel Curti e eu encerro. E já chamo você para curtir esse vídeo, preparar a sua lista, compartilhar colocar aqui no nosso vídeo para saber também quais seriam esses nomes e se vocês quiserem encaixar nas equipes, como vamos acabar fazendo, encaixem para a gente debater nos comentários. Façam isso e se inscrevam no canal. Vai daí, Evelyn! Então, Vi, a minha lista tem alguns nomes bem diferentes, muitos nomes do grid atual, porque eu acho que o grid atual da Fórmula 1 tem pilotos muito fortes e que merecem estar na Fórmula 1, são realmente os melhores, mas eu trouxe pilotos de outras categorias e até uma reparação histórica. Então, só para entender o critério que eu usei, é, misturou a experiência, essa, res, essa espécie de reparação histórica e uma pitadinha de preferência, né, de opinião pessoal aí sobre esses pilotos. Então, vamos lá. Na Red Bull, eu mantive, claro, o Max Verstappen, que para mim é um dos grandes, é, se não o maior, do grid nesse momento, né do que ele está fazendo nessa temporada, claro, junto com o Lando Norris. Então, tira o Sérgio Pérez, coloca o Lando Norris promo promovendo aí o inglês é, da McLaren. Ferrari e Mercedes permanecem como estão, porque eu acho que eles têm pilotos muito fortes, que merecem ficar na, na Fórmula 1, muito competitivos, são duplas muito fortes mesmo, é, consistentes, então a gente não precisa mexer com essas duas equipes. Alpine mantive o Esteban Ocon e trouxe da Indy o Alex Pallu, né que tanto quer chegar à Fórmula 1, ele já foi campeão na Indy, então merece o, um lugar na Fórmula 1. A McLaren, que perde o Lando Norris, então... Eu levo para McLaren o Pierre Gasly e trago da Índia outro campeão, Joseph Newgarden. Aí nós temos a Alpha Tauri. Na Alpha Tauri mudo tudo, como Gasly foi para McLaren é, e eu também abro mão do Tsunoda, coloco o Mick Schumacher lá junto com o Oscar Piastre. Então mudei um pouco aí nesse sentido. Alfa Romeo também mudo tudo e na Alfa Romeo eu faço essa reparação histórica então. Coloco o Antônio Félix da Costa ao lado do Sérgio Pérez, que continua sendo um piloto bastante combativo. A Aston Martin, Alonso, e Stoffel Van Dorn, campeão da Fórmula E. A Williams, Alex Albo e Colton Herta, e por fim a Haas promovendo aí o Felipe Drogovic ao lado do Magnussen. Esse é o meu grid ideal. Fala, Vi, tudo bem? Passando aqui para deixar minha listinha também para o pessoal de casa. Na Red Bull, manteria Max Verstappen, obviamente, o melhor piloto do grid na atualidade, o que está em melhor fase. Com ele, Lando Norris, para dar uma apimentada na relação. Na Ferrari, eu manteria Leclerc e Sainz, acho que eles são os menos culpados pela fase horrível do time. Ferrari não merece eles, mas eles merecem um carro bom. Na Mercedes, também manteria Hamilton e Russell, para mim, formam a melhor dupla da atualidade. Neste momento, no meio de setembro, eles são os melhores pilotos, a melhor dupla do grid, Hamilton e Russell, mantidos. Na Alpine, ou Com fica, mas como ele está escolhendo muito companheiro de equipe, eu jogaria logo o Sérgio Pérez ali, né, para reviver aquela inimizade da Force India, cenas lamentáveis. Na McLaren, Pierre Gasly, acho que ele merece comandar um, um projeto grandioso, uma equipe sólida, acho que já está numa fase de merecer um carro bem melhor. E com ele, Oscar Piastri, que é um belo piloto e daria trabalho para o Gasly, mas seria uma dupla interessante da gente ver. Na Alfa Romeo. É, o primeiro dos meus asteriscos né? para explicar para o pessoal de casa eu, eu coloquei em, em asterisco o piloto que eu acho que pode caber em 2023 mas que não estaria talvez em 2024 e além, então eles meio que esquentariam assentos para caras melhores no futuro, Valtteri Bottas é o meu primeiro do asterisco, com ele Alex Pallou, sem asterisco um ótimo piloto da Indy na Haas, Mick Schumacher segundo com asterisco com o Joseph Newgarden, para mim é o melhor piloto do mundo que não está na Fórmula 1 também sem asterisco New Garden, piloto americano, equipe americana. Nalfa Tauri, Colton Herta, seria ideal esse projeto. Com Alexander album para não, não falar que o programa da Red Bull morreu de vez, né, acho que o álbum seria um bom nome para manter esse negócio de pé. Na Aston Martin e os idosos, Fernando Alonso com Sebastian Vettel, acho que ia ser muito divertido. E o Vettel, meu, meu terceiro asterisco aí. E a Williams seria a dupla do asterisco, Nick DeVries e Pato Ward. Acho que são bons pilotos, mas assim, não, não morro de amores por nenhum deles. Então ou vai ou racha, seria um ano para ver se eles merecem ficar ou não. E no pessoal do, do, do Fora do Asterisco, Drogovic, Purcher, é, Sargent, Adjar, é, Berman, Martin, Malone, são caras que eu acho que chegariam na Fórmula 1 em 2024 ou até um pouco depois, mas que vão chegar um dia. Valeu! Muito bem, Gabriel. Agora vou eu com a minha lista aqui. Tá na tela. Bom, eu obedeci uma lista diferente das que fizeram Gabriel e Evelyn, que pensaram mais em 2023, eu pensei mais para o momento. Começo na Red Bull, com o Verstappen obviamente ficando na equipe e traria, sem muita dificuldade, Joseph Newgarden para que ele pudesse ter uma chance na categoria. Ele tem disputado vários títulos na Índia, embora tenha não conquistado todos nos últimos anos, venceu cinco etapas nesse campeonato na temporada, chegou no final, acabou sendo vice-campeão, uma pena, porque fez a melhor temporada, embora Will Power tenha sido o campeão. Do outro lado, não faria mudança alguma na Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz estão bem, formam uma boa dupla, tal qual a dupla hoje da Mercedes, né que se livrou do Valtteri Bottas no ano passado e vê em George Russell finalmente um piloto que possa rivalizar com Lewis Hamilton, inclusive estando à frente do inglês que é heptacampeão é, no campeonato de 2022. Considerando esse ano, né, os pilotos desse ano, é, obviamente manteria Fernando Alonso e Estebano com Alpine, e, claro, se é, vier a mudança prevista para o ano que vem, também manteria Pierre Gasly e Esteban Ocon na equipe Alpine. Na McLaren, uh, ficaria com a dupla que está prevista para o ano que vem, manteria Lando Norris e vejo que Oscar Piastri é uma grande aquisição da equipe McLaren, é, substituindo Daniel Ricciardo, que seria enxotado da categoria, afinal, não tem mais lugar na minha visão. Na Alfa Romeo, faria uma coisa diferente, né? também pensando no futuro, já que a Audi vem aí em algum momento, começa a preparar o terreno e pega um piloto alemão. Quem é o alemão melhor disponível? Ele, Nico Hülkenberg, que hoje é um reserva de luxo da Fórmula 1, e ainda vejo que tem suas qualidades, embora é, não entregue pódios, e melhor ainda, o cara que para mim merecia uma chance, que nunca é cotado, poderia ter entrado na Fórmula 1 muitos anos atrás, não fosse o veto da Red Bull, na né, então Toro Rosso, Antônio Félix da Costa seria uma grande aquisição, ao menos veríamos o português, o nosso gajo, com um carro de Fórmula 1, com o que ele é capaz de fazer. Na sequência na Alphatauri Tauri, não que deseje isso para o pobre Pierre Gasly, mas ele continuaria na equipe né, como titular, mudando eventualmente se tivesse a chance para a Alpine e se entraria Colton Herta, faria a transição da IndyCar para a Fórmula 1, ótimo piloto, uma pena que a burocracia da superlicença tenha impedido sua chegada. Pensando hoje, manteria obviamente Sebastian Vettel na Aston Martin e fazendo uma sequência, se tivesse de escolher entre Lance Stroll e Felipe Drogovic, obviamente pegaria o piloto brasileiro que vejo que teria melhores condições. Na Haas, manteria Kevin Magnussen, embora tenha feito uma segunda parte de temporada muito ruim e traria Pato Award para correr na Fórmula 1, se ele não teria um lugar é, na, na McLaren por causa de Piastri, ao menos teria é, chance de correr na Haas é, com a equipe de Gunter Steiner e Gini Haas para a atual temporada. Fiquei na dúvida, poderia também ter sido Alex Palou é, este homem, a ocupar esse espaço, mas seria alguém vindo da Indy. E por fim... Na Williams manteria Alex Albon, o Ansucinha, e promoveria Nick De Vries, que está batendo faz um tempo aí na porta da Fórmula 1 e me parece ter conquistado sua chance com o GP da Itália. Enfim é isso, são algumas opiniões que convergem entre nós três, algumas opiniões que divergem, eu quero saber, portanto, da sua e permita que o seu celular receba as notificações para que você tenha todo o conteúdo do Grande Prêmio no YouTube aí no seu celular. Um abraço, até a próxima, tchau!